Muito bom, nós vamos agora para o nosso próximo painel, é, Amazônia, desafios para o século 21 e nós temos uh, três pessoas uh, que têm um profundo conhecimento sobre a Amazônia. Primeiro, Maria Fernanda Espinosa, ela vai nos brindar com uma fala sobre iniciativas para descolonização na Amazônia. Equatoriana, ela foi ministra das Relações Exteriores, da Defesa e ministra coordenadora de Herança Cultural e Natural. Foi professora associada e pesquisadora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, onde fez um mestrado e recebeu bolsas da Fundação Forte, Fundação Rockefeller, Fundação Natura, Agência Alemã de Cooperação e outras para desenvolver seus estudos sobre a Amazônia. Graduou-se também em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica do Equador. Por mais de 10 anos, foi assessor especial do presidente da Assembleia Constituinte, que estruturou a Constituição do Equador em 2008. Foi diretora regional para a América do Sul e consultora de biodiversidade da União Internacional para a Conservação da Natureza em Genebra onde também atuou nas Nações Unidas como representante permanente de seu país. Tem mais de 20 anos de experiência internacional em negociações de paz, segurança, defesa, desarmamento, direitos a manos, povos indígenas, igualdade de gênero, desenvolvimento sustentável, ambiente, mudanças climáticas e cooperação multilateral. Uma fantástica... Informação em torno daquilo que a gente precisa saber sobre a Amazônia. Maria Fernanda, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Adalberto, thank you very much. Um, I would like to, to start by thanking, of course, uh, the Brazilian Academy of Sciences, uh, Luiz Davidovich, Helena Nader, Marcelo Barsinski, Uh, for your kind invitation to this MAGDA Conference uh, on the world post COVID 19. But unfortunately, we are not there yet. We are not in a post COVID scenario yet. Uh, we are, uh, you know, on the contrary, in the midst of the pandemic with the profound impacts as we speak. 500 million jobs were lost. Uh, We have doubled the number of starving people just to, to cite a few examples. And I have to say that I'm deeply honored to share this space with such distinguished scholars and thinkers. Uh, you know, I'm so humbled, you know, I don't know what to say after Jeffrey Sachs, uh, you know, uh, incredible uh, conference uh, that we just heard, uh, Professor Carlos Nobre, uh, and my dear colleague and friend uh, Jose Gregorio Mira Mir Miraval. So I think that uh, it is a great uh, honor and I'm extremely humbled to be here uh, today um, to think about the challenges uh, for the Amazon in the 21st century. Uh, I would like today to share uh, with you some leads uh, to the decolonization of the Amazon. Uh, I think that The COVID-19 pandemic crisis constitutes one of the greatest threats to the survival and livelihoods of Amazonian people, especially indigenous peoples. Uh, uh, just to, to share some numbers, at the end of July, the Pan American Health Organization estimated that more than 72,000 indigenous peoples were infected with COVID and more than 2,000 had lost their lives in the Americas. So this is really saddening news. And as of today, according to the latest report of, of COICA, but I'm sure that we are going to hear uh, about that later, there are, there are about uh, 58,000 infected Amazonian indigenous persons and about 1,800 have lost their lives. Uh, I think this is a very critical situation. It threatens the survival and rights of about Uh, 240 indigenous cultures in the Amazon and uh, almost 40 more communities are affected only if we compare uh, the, the data and the, the information from August to today. And all of the new uh, people affected are mainly uh, Amazonian indigenous peoples in voluntary isolation. So what we see is that COVID-19 has magnified Historical shortages and inequalities in the Amazon, the lack the lack of access to health services, to food security, and a rapidly deteriorating local economies and livelihoods. And we heard at Jeffrey Sachs loud and clear about how inequalities, you know, can lead to you know the dismantling of our dignity as human beings. So, and and I have to confess that for me to speak about the amazon is going back to my roots you know going back to to the first years of my academic and professional life but also to my work as a diplomat and a politician and i was recalling that 22 years ago i wrote an article entitled the ecuadorian amazon an internal colony and with great sadness uh, we know that things have not changed in 22 years Uh, and unfortunately, in many aspects, they have worsened. And it is not only about the Ecuadorian Amazon, but about the Amazon basin, the eight Amazonian countries. Uh, the Amazon region, and, and I have to say this loud and clear, continues to be an internal colony in the 21st century. So today I would like to start by explaining why is that I consider the Amazon region as a contemporary colony. I will then go on to explore some of the paradoxes and challenges of the Amazon Basin. And finally, I will close by sharing some ideas on, on how to advance the decolonization of, of the Amazon. So the first issue is, why is the Amazon a contemporary colony? I, and I think that, uh, you know, you are the experts. Uh, Carlos uh, is there, Jose Gresborio is also there, but. The history of the Amazon is the history of colonization in the Americas. Since time immemorial, it has been seen as an ATM, as an automated tailor machine, as an inexhaustible repository of resources. And I say times immemorial because attempts to conquer the Amazon go back to before the Spanish conquests. You know, upper ambient communities, the Spaniards, and today, Countries themselves, national societies, companies. In short, uh, what I want to say is that there are historical, uh, structural causes that explain the current multiple crises that converge in the Amazonian territories. And these crises are ecological, social, economic, cultural. It is a crisis of the development paradigm in the region there is a, a clear disconnection between the natural dynamics, the functioning of Amazonian ecosystems and the natural resources intensive modes of production in the region. So allow me to briefly mention four aspects just to characterize the Amazon as an internal colony. And of course, uh, there are many more, you know, but just to give you, you know, a few hints you know, first of all, the Amazon has been considered a colony, a source of unlimited resources. We are all aware uh, of the rise and fall of different economic booms, uh, quinine, rubber, gold, oil, back to gold, genetic resources, pine, palm oil, uh, soy, uh, meat, timber, you know, and what we have witnessed Uh, uh you know uh, through, through history is a constant expansion of the agricultural frontier for short-term economic gains but not economic gains for the amazon in, in amazonian people economic gains for big companies or, or for national uh, states uh, for that matter uh, the number two is that if we look at the public investment in basic services um health education infrastructure, It is striking to compare the contribution of the Amazonian regions in the eight countries to their respective national GDPs. Let me just give an example of, of Ecuador. You know, oil extracted from the Amazon uh, in Ecuador has accounted for an average of 40 to sometimes 65% of the country's national budget. And you know, in comparison, public investment in the region has been lower than 4%. Uh, in these past uh, decades. Um, the, the, the third aspect is if we look at the social and economic indicators in uh, the Amazonian regions in Latin America, you know, and, and, and compare to uh, the Latin American context, numbers are also staggering. Uh, studies undertaken by uh, uh, SDSN reports on the implementation of the SDGs, for example clearly state that Latin America and the Caribbean in general uh, you know is lagging behind uh, the SDG commitments uh, and it will take the entire region as much as 50 years to fully achieve the sustainable development goals and in the case of the Amazon and that's what it's it's really striking experts speak about 80 8 more years to deliver the 2030 agenda meaning 30 more years than the national societies and the Latin American countries. And this information is really disheartening. Some indicators of the Amazon are similar to those of Sub-Saharan Africa, which is, as we know, the poorest region in the world. And the four aspect that I would like to share with you is the issue of Western values, uh, knowledge systems, You know, I think that historically um, these Western values have been imposed in the Amazon with a blatant dis disregard uh, of the Amazonian knowledge systems ecological dynamics, cultural and biological diversity. It has been a historical domination of a culture and a worldview to another. Uh, we have superimposed our value system an environment that is very uh, different. Uh, the Amazon requires, uh, uh, I would say, a uh, specific epistemology that reflects the complexity and diversity of the Amazon biome. Um, I would like to also um, take the opportunity to, to uh, you know, mention that the Amazon is also a territory of, of paradoxes and complexities you know, where we see uh, life and death intersect, uh, when, where we see abundance and shortages coexist. In my several years of, of working in the Amazon, that was uh, always something that struck me, uh, you know, this, the contrast uh, of, of things, uh, the black and whites, That we experience and we see in the Amazon. So, on one hand, the Amazon is a region of wealth, of resources, of diversity. It has, a, as already mentioned, a critical role to play in the overall Earth system balance. Um, you know, it's it's a space and territory twice the size of India. You know, and the Amazon biome is home to at least, and, and numbers differ sometimes, but you know, experts say that uh, 10% of the planet's known biodiversity is in the Amazon. The rivers of the Amazon represent more than 16% of the total fresh freshwater, and and etc. Uh, the Amazon has the largest number of species of fresh uh, freshwater fish. In the world, etc., etc., etc. So, a huge, uh, you know, wealth and diversity, and yet, you know, predatory practices have characterized its economy and modes of production. Just as an example, you know, during the first seven months of 2020, it is estimated that the deforested areas in the Amazon, only in Brazil, and these numbers are only for Brazil, grew by about 34.5 compared to the same timeline in 2019. So currently deforested areas could reach about 9,200 square kilometers, approximately 11.7 times the size of New York City. And these numbers could double by the end of 2020 if the trend continues. So what we have seen indiscriminate deforestation uh, mainly motivated by the extension of the productive frontier pastures that sustain million dollar businesses in the brazilian meat and soy sector and that has been the main cause of the record levels of fires that we have witnessed in the in the past few uh, months and um, you know, um, livestock is the main driver of illegal land confiscations in indigenous territories and protected areas of the Brazilian Amazon. So uh, I think that uh, we are indeed in a point of no return in deforestation uh, rates in the Amazon. We are losing an average of 17% of Amazon forest every year. And we know that deforestation has Direct impacts with loss of biodiversity, with uh, you know, impoverished livelihoods and ecosystem services. So um, really, numbers really show what the situation is. I'm not going to go over them. I'm sure uh, my uh, my colleagues in the panel are going to talk more about that. Um, it, but what it is true, and I think Jeffrey mentioned that deforestation and forest degradation is not only an environmental problem, but it also promotes homicides, displaces communities, uh, spread new respiratory diseases that are likely to worsen the effects of the COVID pandemic in the region. And in short, you know, 17% of annual deforestation rates in the Amazon are untenable, are not acceptable. Uh, and, you know, what explains this situation? Uh, let's think about some drivers uh, that we can see. You know, the number one is what I already mentioned before. Historically, the Amazon has been considered as a frontier, as a remote place removed from the centers of power, as the backyard of Amazonian countries. The number two you know, uh, reason is that the ecology and the social and cultural dynamics uh, of the Amazon do not coincide with current national borders. Cross-border ecosystems, indigenous cultures, uh, regional trade go beyond national borders. And that is a huge challenge. This means that trans-border coordination and concerted action and policies are required. And it, this is very difficult, especially looking at the regional politics uh, as we speak. Uh, and I think that also as uh, Jeffrey mentioned some of, of the, the shortfalls and the challenges that we face on the po uh, uh, uh, politics and the governance fronts. I think that for national governments, the Amazon also has a central role in that this is critically important, a central role for national security since it is a national border and, uh, and as such, it has a geostrategic importance. And there has been historic, uh, historic border disputes between, for example, Peru and Ecuador, Venezuela and Guyana, Bolivia and Brazil. Most countries have established national security areas that often conflict with indigenous peoples' territories or protected areas. So in spite of all the similarities, the Amazon basin is a very diverse space. It is not a monolithic entity that requires thorough analysis. For example, the upper and lower Amazon are very different, uh, have different dynamics and, and challenges. So I think that also explains why the Amazon is a territory of multiple conflicts. Uh, I think that uh, what I call transactional discrimination, territorial inequalities, and the clash between urban and rural, indigenous rural, urban communities, conflicts between protected areas and productive strategies, including extractive industries, and only to cite a few. Uh, the other key issues is that most countries, uh, you know, in most countries, I would say, in almost all of them, Uh, there is a historical strained relationship between national governments and local authorities, indigenous peoples, and the private sector, international cooperation organization, and national governments and local authorities as well. Um, the the third aspect is that almost all countries of the Amazonian territory, uh, you know, they they all have control property and use overlaps, uh, which leads to conflicting interests and claims, you know, indigenous territories, protected areas, areas of national security, mining and oil concessions, expansion of the agricultural frontier. So there are overlapping and conflicting land uses in the Amazon that I think are critical to explain the current situation and also the human rights crisis not only an environmental crisis not only a political crisis but a human rights crisis expressed in the increasing violence in the region 70 amazon and human rights defenders uh, were killed last year and the situation is not better this year so i think that one of the tasks is uh, to demystify the amazon and of course you were saying that education Uh, public informed public opinion is critical, and, and of course, what I'm going to say now is not for it is for decision makers, for our politicians, uh, and not for these very well informed audience. But the first myth of the Amazon is to think that the Amazon is a homogeneous green space, uh, and it is not an homogeneous ecological space. It has different ecosystems, different cultures, different modes of production the upper and lower Amazon are very different. Therefore, policy and programmatic responses have to take into consideration this diversity. We think that the Amazon is a continuum of tropical rainforest. It is partially true, but we, we face urban challenges, um, unsustainable growth of cities in the Amazon, the lack of access to basic services, weak public infrastructure, difficulties in access and transport and a huge digital divide between the region and the rest of the respective countries are among, you know, the key challenges. The number three myth is that, you know, the Amazon has been historically seen as a very productive and rich in soils. And we know that the majority of the land in the Amazon is old and poor in nutrients. And the vitality, the, the wealth of the Amazon relies on its biomass and in the forests. So any sustainable long-term development alternative for the Amazon has to consider the conservation of the Amazon ecological cycles and keeping the forest standing. Uh, and, and perhaps the, the last myth is that the Amazon is a quasi-empty space. And it is inhabited, as we know, by 34 million people. The Amazon is part of a huge uh, territory with people living in it and these people have a voice and an agency. I will close, I think, Adalberto, how much, to, just to, for a closing remarks, <laughs> to how to decolonize the Amazon. And I think that, um, first of all, to decolonize the Amazon, we have to consider its complexity and diversity. There is no one size fits all alternative. The number two idea is that a transsectorial territorial approach to policy and action is—it's uh, highly needed. Uh, we we really need to reinvest in the Amazon, uh, but to uplift the local economies through bioeconomy, nature-based uh, alternatives, agroforestry, biotechnology, uh, etc. The number three. Is knowledge, uh, traditional knowledge, uh, have to match decision making. This connection between science, knowledge, and policy, I think it's critical. The institutional scaffold, I think that we have uh, the uh, opportunity to revitalize ACTO, the Amazonian Cooperation Treaty Organization, and actively participate in the new strategic plan for 2021 uh, 2030. So any alternative, and that's extremely important for the Amazon, has to include voices and agencies of Amazonian uh, of Amazonian people. And three more ideas: uh, the need for you know sustainable urban development uh, and sustainable growth of Amazonian cities, the need to redefine really what profit means for the Amazon, uh, establishing you know creative compensation mechanisms for ecosystems services the need to redefine sovereignty and this is critical sovereignty confronted with the idea of the global commons uh, we also need if we define sovereignty we need to redefine the concept of national security doctrines and think about human security and environmental security instead and, and just to end uh, with a note on human rights i think that human rights and nature's rights perspective has to prevail uh, for building back better uh, our Amazon. Uh, and I think that the Amazon deserves uh, to be decolonized once and for all. Thank you, and thank you for your patience. Thank you, thank you, Fernanda. Wonderful talk. Uh, we are going to move on now uh, for the presentation of uh, Carlos Nobre. <coughs> In Portuguese, sorry. In Portuguese. Próxima do ponto de não retorno, a necessidade de uma nova bioeconomia de floresta em pé. É sobre isso que Carlos uh, vai falar. A rigor, nós não precisaríamos apresentar Carlos. Carlos é muito conhecido no Brasil, mas uh, vou fazer aqui um bem breve uh, sumário de sua biografia. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA doutor em meteorologia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas e preside o painel brasileiro de mudanças climáticas. Foi coordenador geral do Centro de Previsão de, Estudo, de Tempo e Estudos Climáticos do uh, INPE, CPTEC-INPA, foi membro do painel consultor de alto nível em sustentabilidade global do secretário-geral da ONU, participou de vários relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, em particular foi um dos autores do quarto relatório de avaliação do IPCC, que foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz, em 2007. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, UASC, e membro estrangeiro da National Academy of Science Estados Unidos Carlos Palavra e muitíssimo obrigado Adalberto muito obrigado academia pelo convite eu vou tentar compartilhar a tela aqui vamos ver se funciona vocês estão vendo Alberto, você está vendo a tela Sim. Tá está? tudo é, bem. Continua. É, são, é, depois dessas duas brilhantes apresentações, eu vou dar um pouco de continuidade em várias ideias que circularam, tanto o professor Jeffrey Setz como uh, a Maria Fernanda. E é, eu quero uh, falar um pouco dessa, dessa ideia de... Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que a Amazônia está muito próximo de um ponto de, de não retorno. E por quê? mais o mais importante que eu quero falar é buscar o, vamos dizer assim, o, o espaço de soluções, né? como que a gente eh, deve enxergar a Amazônia de uma maneira diferente, o que eu chamaria um Amazon Green Deal. O professor Jeffrey falou da, da perseguição que a Europa e a União Europeia tem no e o Green Deal, e por que que nós não construímos um, um Amazon Green Deal? Uh, e é lógico, para esse Amazon Green Deal, nós precisamos realmente que os países amazônicos se transportem, se transformem em potências ambientais da sociobiodiversidade. Como fazê-lo? Maria Fernanda já falou muito da necessidade da descolonização, do empoderamento das populações amazônicas, e, e eu vou falar um pouco do outro lado, Inovar é preciso. Em primeiro lugar, é, é, todos nós conhecemos mesmo a Amazônia desde o meu primeiro emprego foi no INPA em 1975. Naquela época, a Amazônia era um inferno verde, era um, uma visão que se tinha mundial, que se tinha muito no Brasil, do, do, do governo militar. Que precisava realmente tirar a floresta e, e trazer gente, trazer a agricultura tradicional. É, não consegui enxergar nenhum valor, nem na biodiversidade, nem na floresta e nem nos conhecimentos tradicionais. Mas, de fato, quando a gente olha os povos amazônicos que vivem lá 12 mil anos, é um paraíso verde. Quer dizer, a Amazônia é um paraíso verde, mas não é só para os povos tradicionais. Quando nós olhamos, nós vemos que a Amazônia ela é muito importante como uma entidade regional do sistema terra, no antropoceno. Uh, absorve uma enorme quantidade de. Remove 1 a 2 bilhões de toneladas de gás carbono, tem mais de 120 bilhões de toneladas de, de, de carbono armazenado, uma mais poderosa hidrologia do planeta, aí 15 até mais por cento de toda a água doce que chega nos oceanos. É, é riquíssima em biodiversidade, qualquer coisa é na faixa de 10 a 15 por cento de todas as espécies conhecidas, e o um lugar mais mais biodiverso do planeta, é muito importante para a estabilização climática do planeta. As chuvas na Amazônia são um fator que esfria muito a região e também ela, como já mencionado, mantém a enorme diversidade cultural, étnica e indígena. Então é um paraíso verde, não é um paraíso verde só para as populações indígenas, é um paraíso verde para o planeta Terra. Mas, como aqui já foi mencionado, muito poucos percebem né, esse paraíso verde. E o um paraíso verde que exerce um papel fundamental na crise climática que o mundo vive. Né? As florestas globais removem 30% de todo o gás carbônico que as atividades humanas emitem por ano, quase 40 bilhões de toneladas, e a Amazônia é uma das florestas que desempenha esse papel. Também, a Amazônia, eu acho que pouca gente sabe disso, mas desde esse dado, um hectare de floresta, 100 por 100 metros, amazônico, contém mais espécies de angiospermas, plantas, plantas com flores, do que toda a Europa. Uma árvore grande na Amazônia pode ter 300 espécies diferentes de formigas, isso é mais do que todo o Reino Unido tem. Então, esse é um valor que nunca foi visto, nunca foi enxergado a não ser por cientistas e pelas populações tradicionais, povos indígenas. A floresta amazônica somente existe, vocês estão vendo aí esse slide com uma chuvinha leve, a floresta amazônica somente existe porque a floresta existe. Até alguns anos atrás, talvez a minha palestra fosse totalmente disso, mas eu vou gastar pouco tempo aqui que eu quero entrar no, no espaço de soluções. Resultado-chave de dezenas de milhões de anos de evolução é uma mais eficiente ecossistema de reciclagem de água e um super eficiente ecossistema de reciclagem de nutrientes. Ah, o solo muito lavado por milhões de anos de chuvas intensas tem poucos nutrientes. A floresta tem todos os nutrientes e ela recicla com enorme eficiência. Os desmatamentos do fogo na Amazônia foi o um modelo o emblema do desenvolvimentismo praticado nos últimos 50 anos pelo Brasil, mas por, praticamente por todos os países amazônicos. E o que nós estamos vendo, né? o, o ponto de savanização, o tipping point de que grande parte da Amazônia pode se tornar uma savana, já foi ativado, já foi ativado. Infelizmente, a ciência mostra com muita clareza. E é uma relação complexa entre aspectos globais, Aqui nesse mapa, vocês estão vendo ali, as águas do oceano Atlântico, ao norte do Equador estão ficando mais quentes, isso é um resultado do aquecimento global. A corrente do Golfo está ficando um pouco mais forte o que é chamado de oceanografia, a, a, a, a corrente meridional. A água desce lá perto da Groenlândia e ela vem, vai até a Antártica, anda por todos os oceanos, depois ela volta por cima, vira a corrente do Brasil, a corrente do Golfo. Essa, essa corrente está ficando mais fraca, está deixando mais calor nos oceanos. Esse calor induz uma seca na Amazônia, como nós estamos vendo esse ano, tem uma seca. E junto a isso com o desmatamento, enorme desmatamento e rápido desmatamento, você começa a ficar numa situação crítica. e Inúmeros estudos, e muitos de nós cientistas aqui no Brasil participamos desses experimentos na Amazônia, mostram que a, a floresta é muito mais eficiente para reciclar água, transpira muito mais, é mais fria, boa parte da energia vai para a transpiração, muito mais, 1, um, 2, até 3 graus mais fria do que a pastagem, recicla muito água e chove mais. Esse é um quadro claro que nós temos hoje na Amazônia. Mas o que, que nós estamos vendo? Aquecimento global, mais incêndios, mais desmatamento na Amazônia é que nós estamos muito perto desse ponto de salinização, desse tipping point. que, que nós, Isso aqui que eu vou mostrar, e também por falta de tempo não dá para mostrar todos os resultados científicos, eu peço desculpas, mas esses são dados de estudos científicos bastante conclusivos, eventos climáticos extremos, secas e enchentes mais frequentes. Isso é uma combinação entre aquecimento global, que muda a circulação na Amazônia, e e os, os efeitos extremos aumentados muito pelo desmatamento, principalmente as secas. Estação seca no sul da Amazônia já é 3 a quatro semanas mais longa em comparação aos anos, década de 80, principalmente nas áreas desmatadas. Nós estamos muito perto de ter uma estação seca de savana. Florestas no sul da Amazônia mostram reciclagem da água, já transpiram menos, estão removendo menos carbono da atmosfera, aquela região do norte de Mato Grosso, sul do Pará, taxa de mortalidade, é o mais preocupante... Taxa de mortalidade das espécies de árvores típicas do clima úmido amazônico são muito mais altas do que eram 40 anos atrás. Então, todos esses elementos mostram que nós estamos realmente muito perto desse chamado tipping point, ponto de não retorno, em que o lado esquerdo, que é a Amazônia com floresta, vai virar o lado direito. 30% de floresta lá no oeste, que chove muito perto dos Andes, e o resto o centro, o sul e o leste uma savana bem degradada muito menos biodiversa que, a, que, a, que o cerrado e com muito menos carbono. Esses são uh, sintomas muito claros e, e nós temos feito vários alertas, não podemos deixar o, o desmatamento passar de 20% a 25% porque nós poderíamos já passar desse ponto de não retorno, hoje está em 16% 17%. Podemos evitar esse ponto de não retorno? então nós temos essas duas possíveis trajetórias, né? a distópica que é continuar no ritmo que nós temos visto há décadas uma pequena interrupção, vamos dizer assim entre 2005 e 2014 ou utópica, e o que seria necessário para atingir essa utopia, é possível um, um, um modelo de uso da terra na Amazônia sem desmatamento, fogo e degradação então é, nós temos assim, uma ideia de quer dizer, nós, nós temos um o um modelo de conservar a Amazônia em áreas protegidas, terras indígenas, competido com o outro modelo de uso intensivo, extrativista dos recursos naturais dos últimos 50 anos, com tudo que vem acontecendo na Amazônia e sem trazer nenhuma melhoria e bem-estar a grande parte da população amazônica, mais de 60% da população amazônica é pobre. Então, é possível, lógico, a gente pode melhorar os sistemas atuais. Mas é é necessário isso, mas é suficiente? Não. Nós precisamos realmente pensar num outro modelo, que nós chamamos de terceira via, que é, é vamos dizer assim, nós chamamos de terceira via ou Amazônia 4.0, que é um novo paradigma de desenvolvimento sustentável, como gerar uma bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo, e eu vou gastar agora metade falando um pouco disso, esse essa ideia desse novo paradigma não é novo, de fato, os indígenas, por milhares de anos, eles viveram esse paradigma, eles mantiveram a Amazônia, mantiveram a floresta, mantiveram o equilíbrio ecológico, inclusive com os micro -organismos. eles aumentaram demais a diversidade de espécies com variedades imensas de mandioca, cacau e muitas outras espécies. Então, é como retomar isso agora, no século XXI, com as com a indústria 4.0, é um novo paradigma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, seus povos, a floresta, os rios e para todos nós que proteger a Amazônia é um dever da humanidade e que tem que ser liderado pelos pais amazônicos. É como trazer a sociedade do conhecimento do século 21, mas reconhecendo o conhecimento dos povos tradicionais, principalmente os povos indígenas. É como usar as ferramentas modernas da Quarta Revolução Industrial, para acessar, para aproveitar os imensos recursos biológicos e biomimétricos, o, talvez os, os, o maior valor de biodiversidade que existe no mundo. Vamos olhar um pouco, fazer alguma comparação, vamos comparar açaí, cacau, castanha com soja de gado. Aí é, sempre o discurso político foi que não tinha valor na biodiversidade, valor econômico, não podia melhorar, reduzir a pobreza, um discurso que existe até hoje, inclusive um discurso que está sendo reforçado pelo ministro do meio ambiente, por exemplo, que diz que precisa continuar o desenvolvimento baseado em remover a floresta, porque isso pode reduzir a pobreza. Mas esses são os dados do IBGE, vejam pessoal, dados do, do censo agropecuário do IBGE de 2017. Para os cinco estados da Amazônia... 240 mil quilômetros quadrados em carne e soja, rendendo 14,5 bilhões naquele ano, 604 reais por hectare por ano. Açaí, cacau e castanha, 5,1 bilhões, principalmente sistemas agroflorestais, em menos de 4 mil quilômetros, uma rentabilidade de 12,4 mil reais por hectare por ano. Dados oficiais do IBGE. Então, e há inúmeros estudos científicos que mostram que a floresta em pé tem um valor muito mais alto as práticas correntes na Amazônia. Sistemas agroflorestais maduros e muito bem é, manejados, eles podem ter 50%, 60% dos serviços ambientais, manter uma grande parte da biodiversidade, podem chegar até 60%, 70% do carbono armazenado de uma floresta. Então, sistemas agroflorestais são é, realidades que nós temos que levar em consideração. Então, a pergunta, que não é hoje que não é de hoje, ela existe há muitas décadas na Amazônia, é qual é o potencial de uma boa economia baseada na biodiversidade, na floresta em pé, nos rios, nos sistemas aquáticos, para todas essas indústrias, né? alimentícia, farmacêutica, mutacêutica, recursos genéticos, óleos industriais, etc. E, e quão difícil é agregar valor a essa biodiversidade de uma forma descentralizada, beneficiando todas as populações não só as populações urbanas, que são mais de 70%, mas a Amazônia tem mais de 4 mil comunidades, essa Amazônia brasileira, toda a Amazônia tem mais de 6 mil comunidades, localidades, cidades, vilas, eh, eh, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, etc. Então tem que ser um modelo que olhe eh, essa realidade. E, e para isso, a diferença agora, e o professor de Seck já falou isso, também Maria Fernanda tocou nesse assunto. Nós estamos em outra era. Nós estamos na era da quarta revolução industrial. Então, uma coisa que lá atrás era muito complexa, muito difícil, muito cara, exigia uma enorme especialização. Agora é facilmente tecnologias da quarta revolução industrial, biotecnologia, digital, ciência dos materiais, nanotecnologia se tornou barato, utilizável, é, amigável, durável. Então, não é mais um desafio. Então, deixa eu dar pequenos exemplos aqui. Nós temos aí vários estudos pela comunidade científica brasileira, esse aqui mostra 400 espécies com usos potenciais. Já tem muitos exemplos, muitos exemplos na indústria de fragrância, cosméticos, moléculas especializadas, moléculas fármacos. Derivados de, de veneno de cobra e, logicamente, o, o que já é o, o grande potencial, o açaí, já virou uma indústria é, enorme no mundo, a, ainda é, é primária na Amazônia, já, já são inúmeros produtos, mais de um bilhão de dólares por ano para a Amazônia, beneficiando 300 mil pessoas e muito mais rentável, como eu já mencionei. E também uma série de moléculas especializadas, por exemplo, essa aqui, o terpenililanol, que é a substância básica de perfumes como esse tem um enorme valor. A informação genética é esse gene de uma enzima, de, uma, de um micróbio de um lago amazônico, o lago aqui foi é, transformada para a, a produção de bioetanol, aumentou em 50% a eficiência da conversão. Argumentos biomimétricos, escama do Pirarucu, Alberto Valmas, grande especialista em em, eh, em, em peixes da Amazônia e, e eh, alguém, infelizmente, fora do Brasil não foi aqui no Brasil ou no país amazônico viu essa, o que, esse poder desse, dessa escama e fez um colete à prova de bala. Escama é evolução biológica para o pirarucu resistir à piranha. Então essa é, o, esse é o grande, uma grande lista de desafios, como levar esse desenvolvimento para o interior do território, esse é um grande desafio, esse é um desafio que os países amazônicos têm que assumir, não esperar que venham totalmente de fora. A cooperação internacional é importante, academias de ciências são essenciais para liderar o, a, a, a nova ciência, o novo conhecimento, mas também o setor privado precisa entrar. Então eu, quero, eu vou concluir rapidamente falando um pouco de iniciativas do Projeto Amazônia 4.0, quais são as atividades iniciais que nós estamos buscando desenvolver? Duas estratégias de desenvolvimento e capacidades na própria Amazônia, isso é muito importante, o Projeto Amazônia 4.0 é para capacitar as populações amazônicas para uma industrialização dos recursos da biodiversidade. Duas iniciativas, Laboratórios Criativos da Amazônia e Rainforest Business School. Os Laboratórios Criativos é uma ideia de você ter um, como se fossem modernas biofábricas de, de produção de uma linha de produção e capacitar as comunidades capacitar também alunos em campos universitário uh, são portáteis como se fosse usando as, as mais mais avançadas tecnologias numa cadeia de produção nós já estamos finalmente construindo a primeira delas nós estamos já planejamos várias delas estamos começando a construir esse laboratório para a cadeia do cacau copoassu, para produção de produtos de alto valor agregado como chocolates, copulates e vários outros. E já desenhamos o laboratório para castanha, já desenhamos o de recursos genômicos, estamos aperfeiçoando agora o de recursos genômicos. E já desenhamos um de óleos, azeites comestíveis, gourmet de alta qualidade, tucumã, bacuri, castanha e patuá. E vamos começar o desenho do... Açaí. É, então, esse é o um estágio que nós estamos, nós queremos construir esses laboratórios e começar exercícios de capacitação. Por exemplo, o laboratório de Cubuaçu Cacau, assim que ele estiver construído, nós queremos levar para essas várias comunidades, comunidades mulheres produtoras de de Cubuaçu, de Belterra, Amabela, Quilombola, Moju, perto de Belém, comunidade de Ribeirinha do Rio Acará, também é, e outras comunidades. Então, esse é um componente, é, é na prática realmente, não é só uma, um conceito teórico, é mostrar que é possível fazer industrialização na Amazônia e também, lógico, industrialização nas cidades. E o segundo componente é a Rainforest Business School, que é uma ideia, uma parceria do Instituto de Estudos Avançados da USP e com a Universidade do Estado do Amazonas, de Manaus, e é desenvolver um, um novo modelo de ensino para empreendedorismo sustentável é, é construir um currículo baseado em, em, em estudos em nível mundial de como desenvolver essa nova economia muito inovador porque não existe nenhum modelo a ser copiado é, temos que desenvolver esse modelo de uma forma muito inovadora e também um fórum de produzir é, um, um amplo fórum de uma discussão sobre essa nova economia Carlos, dois uh, minutos, Carlos. Sim. E, então, esse é, é o, o, a segunda parte do projeto que ela é ligada. Os laboratórios criativos vão ser os laboratórios de campo para os alunos que estiverem cursando isso aqui. Eu já estou terminando. Olhando para frente, qual é a real vantagem dos países amazônicos no Conselho das Nações? Queremos ser eternos fornecedores de commodities para nações industrializadas? Eu acho que não. Eu acho que nós não não podemos aceitar passivamente o papel de fornecedores eternos de... A gente exporta o minério de ferro e depois compra o, o vagão eh, do país da China que produz o vagão com o nosso minério de ferro. A gente exporta café e depois compra o café que vem da Alemanha, da Suíça. Quer dizer, nós precisamos realmente industrializar o nosso país, reindustrializar. O Brasil já foi muito mais industrializado. Então, é esse o modelo, olhando para frente, os países amazônicos tem que liderar essa nova bioeconomia de floresta em pé com essa bioindustrialização bioindustri distribuída, mas, certamente, tendo um, um pé muito forte na Amazônia, não pode ser só Amazônia produtora de produtos primários, e esse modelo vai manter a floresta em pé e vai tornar os nossos países amazônicos as primeiras potências ambientais da sua subdiversidade Isso nunca existiu, isso nunca existiu. Então, nós temos que criar, é algo novo. Então, é, é, termino conhecimento como base no desenvolvimento sustentável, né, esse paradigma do Amazônia 4.0, como agregar valor aos produtos da biodiversidade, e é, de fato, uma fusão de idealismo, mas é realismo. De novo, nós estamos na era da indústria 4.0, e nós precisamos unir isso com os povos que aprenderam há milênios viver dentro da floresta e muito bem com a floresta. E finalizo, de novo, dizendo que esse deve ser o grande desafio dos países amazônicos para os próximos 10 anos. Como transformar nossos países em potências ambientais da sociodiversidade e, para isso, inovação é o principal. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Carlos. Excelente apresentação. Esse é o caminho que a gente tem sempre pregado mesmo, né? conservar e usar as informações que estão escondidas na floresta. Vamos passar então para a última apresentação do José Gregório Mirabal. José Gregório é coordenador geral da Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, a COICA, muito conhecida na região. Ela reúne várias organizações indígenas dos nove <coughs> países da região amazônica de acordo com a COICA, estão representadas lá 511 comunidades indígenas que vivem na Amazônia e também eles trabalham na proteção de 66 tribos não contactadas ou voluntariamente isoladas. Anteriormente, Mirabal coordenou a Organização Regional dos Povos Indígenas do Estado do Amazonas, a ORCIA uma das entidades que compõe a coica. Mirabal foi um dos representantes indígenas que participaram do sínodo dos bispos de 2019 no Vaticano, em Roma, com o Papa Francisco. No evento, as discussões foram focadas em soluções para os problemas ecológicos e sociais da Amazônia, que é um pouco a linha de pensamento e de apresentação do José Gregório Mirabal. A palavra é sua, José Gregório. Primeiro lugar. Muito bem. Antes de mais nada, muito obrigada. Um cumprimento cordial. boa tardes. Um cumprimento cordial a todos e a todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer este este diálogo de saberes, esse diálogo de saberes e, ao, e cumprimentar a, ao Dr. Adalberto Val e a, todos, e a todos, a toda a sua grande equipe, a sua família científica da Academia de Ciências do Brasil. Mas também agradecer a todas as autoridades e celebridades, e celebridades Principalmente científicas do planeta que estão aqui presentes. E eu quero agradecer também, muito pessoalmente, ao irmão e doutor Carlos Nobre, por ser o culpado da minha presença nesse evento. Conseguiu me conectar com a Academia de Ciências eu agradeço ao Carlos, meu irmão. Além disso, eu quero agradecer a todos os que falaram. Eu escutei que são pessoas que estudaram muito, de muito conhecimento. E eu acho que hoje eu escutei e aprendi muitas coisas. Eu acho que... Eu já sou um diplomata internacional nessas horas do ponto de vista científico e eu valorizo essas palavras e esses conhecimentos de todos vocês. Hoje, o primeiro que eu gostaria de dizer é pedir a vocês com muito respeito que aceitem a minha palavra, que vejam a minha palavra como um documento, não como uma apresentação, mas sim como um documento. Que o meu depoimento oral seja valorizado, porque a nossa tradição milenar, a nossa cultura oral. Algumas vezes as nossas palavras são doces, mas algumas outras vezes parecem ser amargas também. Mas eu só peço que hoje seja validado pela ciência e é por vocês, cientistas. Validado e respeitado. E eu valorizo muito toda essa sabedoria que vocês falaram hoje para poder... Procurar soluções para o nosso território, para a nossa casa, a floresta amazônica, a mãe floresta amazônica. E eu que, gostaria que as minhas palavras, sejam doces ou amargas, também cheguem até o coração e nos ajudem, que a gente possa se juntar e caminhar juntos para salvar a Amazônia. Enquanto. Eu escutava toda essa informação importante que vocês colocaram aqui. A minha mente estava se centrando em cada segundo que passava do tempo, que o tempo está se esgotando. E o Carlos falava muito bem, estamos num ponto de não retorno. Estamos vivendo uma catástrofe sanitária, ambiental, política, econômica e cultural na Amazônia, estávamos já no caminho de um endocídio. E a realidade desse momento é muito triste, é muito dura para nós. Enquanto vocês falavam, eu aprendia com as suas palavras... Eu estava vendo, eu estava sentindo que tem uma hora e meia que os nossos povos indígenas estavam no conselho da judicatura, os irmãos Kichwa, daqui do Equador, exigindo justiça nas ruas. E o que que eles reclamavam algumas horas atrás, algumas poucas horas atrás, do que que eles reclamavam? Primeiro, reclamavam que faz cinco meses houve um escape de óleo, um vazamento de óleo e foram afetados 27 mil indígenas que agora estão com seu rio contaminado. Um rio contaminado sem água, sem peixe, sem alimento. E, ele, e passou cinco meses e não tem justiça. E algumas horas eles já estavam exigindo justiça aqui na capital de Quito. Mas também reclamavam. E reclamam em toda a Amazônia. Por exemplo, aqui falavam que somente tem 26 leitos para atender Há um milhão de habitantes nessa emergência sanitária, nessa pandemia. Somente 26 leitos para um milhão de pessoas. E se nós levamos isso para a Amazônia, seriam como 300 leitos para 3 milhões de indígenas que estão na Amazônia. Então, a preocupação... É cada dia maior, a cada minuto que passa. E nós já estamos há seis meses dessa pandemia. Mas também tem boas notícias. A nossa irmã, a líder Guarani, de Monte de Quimo, há algumas horas também foi considerada como uma das 100 pessoas mais influentes do planeta pela revista Time, nos Estados Unidos, por sua luta pelo território Guarani da exploração petroleira. Exploração de petróleo. E continuam passando as notícias, continuam mostrando as notícias e algumas horas houve um novo massacre na Colômbia dos irmãos indígenas. E nesse momento, a Amazônia brasileira está queimando e a Amazônia da boliviana também está queimando. Continua avançando o processo de extinção da biodiversidade dos nossos povos e territórios. É importante também que diante dessa situação tão difícil, tão complexa, eu estou falando na Academia de Ciências do Brasil e eu acho que eu estou num espaço de esperança. Porque quando estivemos no sínodo, quando conheceu Carlos aí, falavam aí que tinham procurado muitos cientistas, mas a maior parte dos cientistas Especialistas na Amazônia, grande maioria, estão na Academia de Ciências do Brasil, estão no Brasil, estão na Amazônia Brasileira, que, por coincidência, também é a Amazônia maior da Bacia Amazônica. Então, é um espaço de esperança para as soluções. Escutando o Carlos, tomara... Tomara que a COICA tivesse 5 milhões, bilhões de dólares para financiar esses sonhos e essas práticas de soluções para a Amazônia, que o Carlos falou. Tomara que a gente tivesse isso nesse momento, a gente daria de uma vez só, porque nós precisamos de respostas urgentes. Também essa catástrofe sanitária catástrofe da saúde mostrou a múltipla pandemia que estamos vivendo na Amazônia, a nossa vulnerabilidade epidemiológica se junta à vulnerabilidade da natureza ambiental, social, econômica e política. E nesse momento, diante de vocês... Temos que procurar soluções sanitárias, temos que procurar soluções ecológicas, educativas, econômicas, legais, morais e religiosas. Devemos estar juntos. Por quê? Estamos indignados. Estou com vergonha. Desse desequilíbrio que nós, seres humanos, fizemos com a natureza. Não é possível, caros irmãos cientistas, não é possível que hoje, em pleno século 21 existem bilhões e trilhões de dólares para destruir a Amazônia, para... Explor, es, eh, explorar a Amazônia e muitos poucos dólares para salvar a Amazônia quando deveria ser ao contrário isso nos deixa indignados, indignados, irmãos estão nesse momento nós falamos dos povos indígenas no Treinamento voluntário que está ameaçado pelos incêndios, com todos os vazamentos de óleo, com a invasão de óleo, com a pecuária, com o extrativismo, com os monocultivos. Mas tomar a humanidade nesse momento, entenda os povos indígenas no isolamento voluntário que nós estamos, porque a humanidade tem seis meses já nesse isolamento voluntário. Já está há seis meses nesse isolamento. Os irmãos estão isolados há milhões de anos porque eles não querem estar na outra sociedade. Mas essa pandemia obrigou a humanidade a se fechar, a fugir, a ter medo da pandemia. E estão fechados contra sua vontade, porque estão presos contra sua vontade, porque não tem uma vacina. Tomara a gente possa entender... O que é estar isolado contra sua vontade. E a gente possa também entender a luta que nós estamos tendo, estamos tendo com os povos indígenas nesse isolamento voluntário. Mais uma vez, nós fazemos um apelo a todos. As soluções estão nos em... metros quadrados de quilômetros que estão sendo destruídos, mas se a gente salvar tudo isso, nós estamos salvando o planeta. Mas não é apenas a Amazônia indígena, a Vazia Amazônica, mas também a Vazia do, do Congo, da Nova Guiné, também são florestas tropicais muito grandes, iguais às, às nossas. E nesses momentos, nós, como coica, não queremos a extinção de nosso povo, nem de ninguém. Também não queremos que desapareçam nossos sábios e sábios, como está acontecendo com a pandemia, que nossos avós e avós morreram por conta da pandemia. Não queremos isso. Queremos uma nova economia, que respeite a floresta, que mantenha a floresta em pé, não essa economia que está destruindo ela. Também é importante falar aqui que com isso gostaria de terminar a minha mensagem. É o acaso ou que depois da Cimeira da Terra depois do de, de Rio de Janeiro já passou muito tempo e a cada 10 anos temos aqui uma cúpula da Terra do, da mudança climática da diversidade biológica e sempre falam que a gente tem que viver em harmonia com a natureza mas já passaram 30 anos e ainda estamos em processo de extinção. Então, não estamos fazendo as coisas boas. Isso fala a realidade do momento. E eu quero também destacar que as mesmas Nações Unidas, no início desse mês, reconheceu que o mundo que eles mesmos não cumpriram com nenhum objetivo para frear a perda do mundo natural. Nem os governos, nem as Nações Unidas, nem o planeta, nem os seres humanos estamos cumprindo com o, o salvamento da natureza. Para mim é uma vergonha falar isso, uma vergonha que a não fale, porque com tanto recurso, dinheiro e poder, não puderam fazer o que nós estamos fazendo os povos indígenas, de proteger 80% da biodiversidade sem apoio, sem suporte, de proteger 50% dos territórios do planeta sem o apoio, sem recursos. Então, eu quero acreditar que na segunda-feira passada, os presidentes dos países reuniram-se na ONU e assinaram, falaram também e disseram que há um novo compromisso dos líderes pela natureza. Assinaram 60 países. E está aí a França, a Alemanha e a Inglaterra, o Reino Unido, além de outros países. E todos estão dizendo mais uma vez no discurso de que vão salvar a natureza, que vão parar com a contaminação, com a poluição, acabar com o plástico que está contaminando o planeta e que vão procurar um sistema econômico sustentável. E o que falaram com maior ênfase, é, e que oh, tomara que não seja uma mentira, é que vão restabelecer o equilíbrio da natureza. São palavras poderosas, muito poderosas, que são difíceis de acreditar nesses últimos 30 anos, quando as mesmas na, Nações Unidas disseram que não conseguiram Cumprir os objetivos. Queremos acreditar novamente nesses discursos dos líderes pela natureza. E queremos pedir a vocês, porque vocês, irmãos cientistas, vocês algumas vezes podem falar no ouvido dos presidentes dos países, ou no Fundo Monetário, Banco Mundial, ou na União Europeia. Vocês podem ter essa possibilidade de ser ouvidos. Nós falamos nas Nações Unidas, mas nos corredores dos salões onde não se tomam as decisões. Só podemos ter voz lá fora, não adentro. Então, eu fico preocupado porque nesse chamado não está ouvindo um acordo com os povos indígenas. Não, não há um pacto com os povos indígenas que moram nesses territórios. Será que as Nações Unidas, os presidentes vão deixar a gente para trás outra vez? Mas eles dizem que ninguém vai ficar atrás, mas nesses discursos parece que nós estamos ficando fora dos salões da decisão. Por favor, ajudem-nos para participar da mesa da tomada de decisões, porque são nossos territórios. Nós moramos aí. E por último, amanhã é a Cumbre da biodiversidade novamente da ONU. E eu penso que tomara que façam alguma coisa amanhã nessa cúpula, não apenas o discurso, porque se não fizerem nada amanhã, poderia ser seu último discurso ou seu penúltimo discurso ou seus últimos discursos nas Nações Unidas porque estamos em, no processo de não retorno, estamos no processo de extinção. Então, o chamado é para todos nós, para fazer alguma coisa lá no território, não apenas nas Nações Unidas. Temos que conectar um voo até os territórios indígenas, para que falem e possam ir até as organizações indígenas para trabalhar com os governos pela igualdade de condições e aqui na Academia de Ciências. Eu quero agradecer por estar nesse espaço na Casa do Saber, que eu sei que vocês podem nos ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado, José Gregório. Graças. Sua importante fala nos toca profundamente. Vivendo na Amazônia há 40 anos, fico meio emocionado ao lhe ouvir falar. É um pouco isso que se transformou nas palavras, na oralidade que nós sentimos aqui no dia a dia. Vamos agora, então, eu peço ao Carlos, a Maria Fernanda já ligou, e ao José Gregório que ligue em suas câmeras. Carlos, de pronto, eu quero te dizer que tem um pedido aqui dos internautas para que você disponibilize a sua apresentação. Depois você vê isso com a Elisa, por favor. É. É. É. Olha, nós temos várias perguntas que foram feitas na sessão, na sessão anterior. Mas eu tenho uma específica agora, feita pelo nosso colega aqui de Manaus, professor Felipe Fernside. Por favor, Felipe. Obrigado. Carlos. Eu peço, só um pouco, Felipe. Tá Está ouvindo? Eu peço, a todos, eu peço a todos que sejam bem breves, por favor. Tá. Sim, Felipe. pode tocar. Tá. Primeiro, parabéns pela palestra. Uh, eu tenho pedido de conselho, né, sobre a parte de uh, de bioeconomia, uh, nos modos que apresentou, uh, realmente é uma coisa muito importante, inclusive eu mesmo tenho argumentado isso, pelo menos desde o Eco 92, há quase 30 anos atrás. Mas agora eu vejo aqui uh, em Manaus, um tipo de deturpação desse conceito, a primeira coisa que nosso governador fez esse ano foi denunciar oito grandes áreas para a exploração madeireira no estado, e essa seria a bioeconomia. Depois nós temos um grande projeto de plantio de carne de açúcar em Rio Preto da Eva, município vizinho de Manaus, é tipo de carro-chefe de, de bioeconomia. Uh, e com planos em Roraima também para biocombustíveis, etc. Então, uh, na mesmo que o discurso sempre fala sobre química fina, esses produtos uh, que foram mencionados na, na palestra, eu vejo esse desvio do conceito para coisas muito mais destrutivas. Então, eu queria seu conselho de como não deixar esse termo ser usado assim. Muito rapidamente, Filipe, eu, eu, eu respondo da seguinte maneira. O Jornal do Estado de São Paulo fez uma matéria sobre o documento da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, sobre bioeconomia. E eu fui entrevistado e perguntaram a minha opinião sobre o documento. O documento tinha um capítulo muito bom sobre o valor da floresta em pé, mas, de fato, a grande parte daquele documento era uma tradução de bioeconomia que vai derrubar a floresta. Você já chamou isso aqui, fazer usinas de bioetanol de milho, de cana-de-açúcar. Então, isso não é bioeconomia que nós desejamos. Por isso que sempre eu menciono, a palavra bioeconomia não pode aparecer sem floresta em pé e rios fluindo e saudáveis. Então, essa, isso, esse conceito tem que ser todo junto, porque você não pode imaginar uma, uma bioeconomia na Amazônia é, em que é, a floresta vai dar lugar a plantações de milho para fazer bioetanol. Com, em, com, é, quando o Brasil sempre se orgulhou muito de que o etanol da cana, feito no, em outras partes, não, não na Amazônia, não no Pantanal, ele era muito melhor no sentido de emitir muito menos gases de efeito de estufa comparado com o bioetanol de milho. E agora começa a ter uma, uma, uma pressão econômica e política. Então, essa bioeconomia que substitui a floresta por bio, biocombustíveis, isso aí não é a bioeconomia que o Brasil deve perseguir, os países amazônicos devem perseguir. Então, é muito importante é, definir e explicar muito bem que é essa nova bioeconomia que nós necessitamos tanto é, de inovar na Amazônia, ela é floresta em pé. Você é um pesquisador que tem feito muitos estudos sobre sistemas agroflorestais e, ele, e, e sistemas agroflorestais restaurados de áreas desmatadas, sim, mas não uma bioeconomia que vai ser um outro vetor de desmatamento da Amazônia. Isso tem que ficar muito claro, viu, filho. Para todos nós. E, e, e lutarmos conjuntamente para mostrar que uma definição é, diferente de bioeconomia é, é uma definição que vai aumentar os vetores de desmatamento da Amazônia e de destruição da floresta. Obrigado, Carlos. Eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, informar que o professor Jeffrey Sachs teve que deixar a nossa sala porque houve uma outra, uma outra chamada. Eu tenho aqui várias perguntas direcionadas a ele. Nós vamos copiar essas perguntas aqui, eu vou pedir a Elisa que encaminhe essas perguntas ao professor Jeffrey Sachs. É, tomara que ele tenha algum tempo para para respondê-las. Tá ele teve que sair várias vezes aqui para cuidar dessas, dessas perguntas, dessas chamadas todas. É, professor Luiz Davidovich, por favor, sua pergunta. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por todas as palestras. Eu acho que foi uma, foram palestras muito fortes, né? muito, com muita força, muito vigor. Né? E nós precisamos disso realmente para começar a resolver esse problema da Amazônia. Tem que ter muito vigor, muita força, muita energia. E eu vi isso nas palestras que foram dadas por vocês três. Né? Então foi assim, muito emocionante até. É, eu tenho, assim, duas perguntas, é, que eu acredito que sejam perguntas também que estejam na cabeça de outras pessoas que estão assistindo. É, a, a primeira pergunta é a seguinte, é, o Carlos deu um exemplo de utilização é, sustentável da Amazônia, com a floresta em pé, o, explorando produtos como açaí, enfim, é, castanha do Pará, enfim, alguns exemplos. No entanto, quer dizer, há um outro tipo de exploração também, que seria através da química de produtos naturais, né? explorando os produtos naturais, as plantas medicinais em particular. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? sobre essa outra forma. Nós conhecemos a história de plantas da Amazônia que resultaram em químicos, claro, eles têm que ser purificados, etc., mas são vendidos por indústrias estrangeiras no Brasil, por preço, três mil vezes mais caro que o mesmo preço do ouro, por peso. Então, é uma riqueza imensa. Então, isso não foi comentado, eu gostaria de ouvir alguns comentários de vocês sobre isso. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, é, também que envolve a Maria Fernanda, também o José Gregório, é, essas questões foram apontadas pelo José Gregório e a Maria Fernanda também falou uma, algo em relação a isso, eu entendi isso, eu me lembro bem, Maria Fernanda, é o é um contraste entre é, a o caráter, de certa forma, internacional das tribos indígenas, dos grupos indígenas, né? e o fato de que eles estão sendo lidados por governos nacionais, ou talvez mal lidados com governos nacionais. Então, como é que se resolve isso? É uma questão, não há uma necessidade de uma, não sei bem, um congresso que reúna vários países amazônicos é, para debater essa questão para ver o que, é que se faz, não são políticas diferenciadas, é claro que são estados nacionais diferentes, mas nós estamos lidando com enfim um sistema indígena que está aqui representado pelo José Gregório Mirabal e que tem questões comuns, eles são assim, em vários locais maltratados, mal cuidados, desrespeitados, então, isso me parece que extrapola as fronteiras de um único país. Então, é uma questão que eu coloco para a discussão. E, e o terceiro ponto também, se ainda posso levantar, é a questão dos créditos de carbono. Como é que está isso? Houve uma recente declaração de uma pessoa do governo sobre isso. O Brasil pode arrecadar crédito de carbono? Outros países da Amazônia podem arrecadar créditos de carbono, como é que é isso? Essas questões. Pois tá. Vamos começar então pela Maria Fernanda, por favor. Sim, sí. bueno, Luiz, graças por la, por as perguntas. Obrigada, Luiz, pela pergunta. É, é, se me permite, eu vou falar em espanhol, da minha língua materna, aproveitando dos tradutores. Então, basicamente, eu diria dois comentários. O primeiro é que, realmente, quando a gente pensa na Amazônia, no imaginário, a gente pensa no Brasil, porque a extensão maior né, em território, mas temos que também olhar com muito cuidado a Alta Amazônia, os outros países restantes que também integram a bacia amazônica. Porque eu acho que embora as diferenças e as especificidades é absolutamente necessário, fazer um pacto amazônico a favor dos povos amazônicos em desenvolvimento humano e sustentável na região. Isso só pode acontecer se esse pacto incluir as vozes amazônicas. Quando eu estudei o mestrado de estudos amazônicos, eu confesso, mais de 90% da literatura vinha em português. A grande maioria dos professores, meus mestres, vinha do Brasil. Isso é bom, mas também parece que precisamos crescer em geração do pensamento, conhecimento da parte da Amazônia. E também temos muitos especialistas. E também falo sobre o relacionamento com os governos. Embora tenha sofrido muito por essas ondas políticas que o falou, podemos pensar uma ótica que seja algo interessante e também demandar exigir a participação das vozes dos povos indígenas da Amazônia nesse plano estratégico que está sendo montado. Esse pacto gigante do desenvolvimento sustentável da Amazônia, isso que o Carlos mencionava, era grande... Esse, esse grande pacto, que eu acho que o que nós devemos trabalhar, nós vemos, o Carlos nos mencionou, e que existem alternativas para a Amazônia. Certamente, o que nós aprendemos, aprendemos nesses anos é que o modelo extrativo, o modelo de monocultivo, de agricultura intensiva, não não é realmente rentável, não é eficiente. O melhor do petróleo nos nossos países deixa um grande saldo em contra, essa é a verdade. Sendo assim, eu acho que existe esse grande desafio e por isso dizia que nós temos que ressignificar, reinterpretar o significado do que significa a soberania e pensar na soberania dos povos da Amazônia, pensar também na, na questão da corresponsabilidade, do manejo dos bens comuns e mudar o conceito de segurança nacional pelo de segurança humana e segurança ambiental. A questão da rentabilidade, eu acho que também deve ser repensada no caso da Amazônia. E para concluir, eu perguntava o que acontecia com os mercados de carbono a nível internacional e realmente o sistema, o sistema do Clean Development, o mecanismo de desenvolvimento limpo não surtiu o efeito que se esperava porque não leva a reduzir as emissões, o que leva é a dar o direito aos países para que gerem mais emissões. Então, a aritmética do, da mudança climática não serve, não é suficiente. O que sim, eu deixo aqui é, colocado uma proposta que teve no Equador, quando eu era ministra do Patrimônio Cultural, era o sistema, uma fórmula que se chama Fórmula de Emissões Lentas Limitadas, que é um mecanismo de compensação por não exploração que é o uso do princípio de precaução considerando a vulnerabilidade particular da Amazônia. E essa é uma questão que está sendo discutida nas negociações de mudança climática, mas infelizmente não tem, não é muito popular entre certos estados, principalmente aqueles estados que estão que estão muito focados na produção de petróleo, mas tem essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Eu deixo agora o José Gregório a palavra. Muito obrigada. Como chegou o momento também de colocar soluções? do primeiro... Eu acho que o primeiro é que nós não vamos poder li liberar dos estados nacionais. O modelo está desenhado para continuar sendo governado pelos estados nacionais, e apesar de que temos o convênio 169, que deveriam respeitar os nossos sistemas de vida, não são cumpridos, e apesar de que temos leis nacionais, geralmente favorecem o extrativismo, então, nesse momento com o que a Maria Fernanda falou. Existem vários cenários. Uma é que, como os, continuamos como Estados nacionais, os Estados nacionais devem mudar, devem fazer reformas institucionais de leis, de mecanismos. Deve ter uma ordem, deve se colocar uma ordem nas licenças ambientais para o extrativismo. Estão dando permissão para a exploração de petróleo. Os ministérios não estão colocando barreiras para que isso não aconteça, não estão, se, não estão fazendo estudos, não estão fazendo respeitar os territórios indígenas. Isso deve mudar. Como paramos o fracking nos países? Parece que não, não, não, não existe uma lei para parar o fracking. Não existem leis para o extrativismo. E isso, por um lado, a reforma institucional também, que dê alternativas econômicas para os povos indígenas. Os governos devem financiar, de fato, a alternativa para a economia indígena, com o Tratado de Cooperação Amazônica. É um espaço importante, mas deve ser atualizado, devem se, deve se abrir, não tem um acerto para os povos indígenas aí também. Não existe onde colocar a voz dos povos indígenas de forma... É, ou no mesmo no mesmo nível e e também o pacto de Letícia que o Carlos falou também falou Letícia e os presidentes tiraram a foto e não foram visitar o hospital da Letícia e nem hospitar o hospital de Letícia. Nasceu na, triple, na tripla fronteira, mas está descontextualizada da realidade dos povos indígenas. Devemos estar aí também, nas mesas de trabalho e de diálogos. E, finalmente, da coica e do, dos territórios indígenas, existem duas alternativas. Uma é que se respeite a nossa governança territorial, o territorial, nosso a nossa autoridade e graças a isso nós nos salvamos dessa pandemia porque temos guardas territoriais e não permitimos a entrada em muitos territórios da pandemia e a gente se curou com a nossa própria medicina e a nossa própria alimentação, se não fosse por isso, pela governança territorial, o índice de, de mortes e de óbitos seria muito maior e existe uma proposta que está no mundo que se chama Rede Indígena Amazônica. E era uma alternativa à rede das Nações Unidas. Mas, infelizmente, ninguém quer financiar essa rede. Tem poucas experiências, ninguém quer financiar essa estratégia dos povos indígenas, onde diz que devem levar em conta os planos de vida e a governança territorial. Muito obrigada. É, Luiz, é, começando com a última. Complementando o que Maria Fernanda disse, eu acho que com a retomada verde, se nós tivermos um certo otimismo que o mundo vai numa trajetória mais verde pós pandemia, dependendo dos resultados de eleições aí, principalmente nos Estados Unidos, mas é, eu acho que a valorização do serviço ecossistêmico do que as florestas removem de gás carbônico da atmosfera vai... É, crescer muito. Então, por exemplo, o governo da Noruega já, já anunciou que, que paga 10 dólares por tonelada de gás carbônico removido, ela, ela financia vários programas desses de pagamento por, por carbono, então me parece que se der certo, e eu estou aqui falando uma hipótese, que eu não tenho bola de cristal, mas se a retomada verde tiver sucesso, e todos nós queremos que tenha, eu acho que aí o papel que a Amazônia tem retirando 1 um, um a 2 bilhões de toneladas eh, de gás carbônico por ano e, a, e uma redução dos desmatamentos, eh, o potencial desses serviços ecossistêmicos é qualquer coisa entre 10 e 20 bilhões de dólares por ano. Esse valor é maior do que toda a indústria da carne e da soja e da madeira da Amazônia, só para lhe dar um, um pequeno número. A, sua, a primeira parte da sua pergunta, esse é um grande potencial. Eu citei, logicamente, mostrei os exemplos do açaí, da castanha, porque eles são concretos, estão na, na base de dados do IBGE, e já mostra que esses produtos eles já são superiores, economicamente falando, que os outros da, da, da pecuária e da agricultura tradicional. Mas o grande potencial está no, na, nas propriedades químicas, biológicas e genéticas da imensa biodiversidade, por isso que nós somos de muita ciência, de muito conhecimento e muito investimento nisso porque esse potencial é gigantesco, mas nós precisamos é, é descobri-lo né? E, e, e também aprendendo muito com o conhecimento tradicional os indígenas dominam o uso de milhares e milhares de, de, de, de espécies da Amazônia e pouco nós conhecemos então é, eu, eu, eu concordo nós estamos investindo muito e na descoberta dessas coisas que a biodiversidade pode nos trazer de, de benefício e muitas muitas atividades, fármacos é um pouco mais complicado porque tornar um, um, um produto químico fármaco, como você sabe, é uma coisa que exige uma indústria moderna e poucos países nenhum país amazônico tem essa super indústria moderna de fármacos, mas tem imensos potenciais. Então, é, concordo, é, nós temos que ir nessa direção de descobrir realmente a riqueza escondida na biodiversidade, na, na química, na biologia e na genética. Muito bom, muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso, da nossa reunião. Eu queria comentar dois aspectos, talvez três aspectos principais. O ah, essa tarde foi muito rica, nós aprendemos mais um pouco, diferentes visões sobre a Amazônia. O que me preocupa fundamentalmente é que é, os países amazônicos todos têm estruturas muito frágeis para a produção de informações robustas sobre a região. Informação que está escondida na floresta e que facilmente, por meio das tecnologias modernas que estão sendo desenvolvidas no mundo inteiro, podem ser obtidas e podem, na realidade, fazer falta para a Amazônia no futuro próximo. São tecnologias envolvendo drones para a coleta de material biológico. São tecnologias usando nanoequipamentos para sequenciamento de DNA. São as novas tecnologias para sequenciamento de RNA e entender como é que se dá o estresse no ambiente de uma maneira geral. A informação e a educação são fundamentais para a gente avançar com a Amazônia. Mas elas precisam não só olhar para o futuro, mas também para a inclusão social e para o respeito à cultura milenar existente na Amazônia. Sem esse duplo olhar, nós vamos continuar destruindo a Amazônia e, infelizmente, a riqueza que isso pode gerar será canalizada para alguns poucos e não para a população amazônica que de longa data protege esta esta região. Eu queria agradecer ao professor Jeffrey Sachs, que já se foi, mas a Maria Fernanda pela fantástica exposição, ao professor Carlos Nobre, que cada vez traz esses desafios à tona para a gente poder olhar para isso de forma diferenciada, e ao José Gregório, que hoje mexeu fundamentalmente com os brios, tá certo e Jeffrey deixou uma mensagem específica, Ouvi com muita atenção as palavras de José Gregório. Mas eu acho que a gente precisa ir além das palavras, como ele, de fato, chamou a atenção. Nós precisamos de ações, ações rápidas para que a gente possa proteger a Amazônia para um futuro saudável não só da população que vive aqui, mas do mundo todo. Eu volto a palavra ao professor Luiz Davidovich para o encerramento desta esta sessão. Bem, é, agradeço muito a vocês, agradeço a você, Adalberto Val, pela coordenação dessas duas sessões que nós tivemos, agradeço muito aos participantes, aos palestrantes, foi realmente uma sessão muito forte desde a fala do Jeffrey Sachs até a fala desses três cientistas que participaram, a Maria Fernanda Garcês, o Carlos Nobre, o José Gregório Mirabal, com pontos de vista vindos de formações diferentes, de experiências de vida diferentes, mas que se complementaram belamente na exposição que tivemos hoje. E a Amazônia realmente é uma questão de amplo espectro para o Brasil, é uma questão de, de, de desenvolvimento sustentável para o país, é uma questão de segurança nacional, é uma questão de direitos humanos, enfim, de clima, é uma questão de saúde, é uma questão sanitária, ela pega vários aspectos que são importantíssimos, não só para o Brasil, mas para todos os países uh, que da Amazônia. Então, Considero que essa foi uma das sessões mais relevantes que nós tivemos aqui na Academia Brasileira de Ciências, mais desafiadoras. Né? É um desafio que nós temos e é um desafio para a ciência, é um desafio para a Academia Brasileira de Ciências, é um desafio para a comunidade científica do Brasil, é um desafio para a população brasileira. Né? Cuidar dessa grande riqueza que está em território nacional, né? aproveitar da melhor maneira possível a diversidade que existe na Amazônia, a diversidade biológica, a diversidade de seres humanos, de culturas, né? de conhecimento. Isso vai ajudar a riqueza e o desenvolvimento desse país. Então, agradeço muito a vocês.